Fala pessoal, aqui é o Daniel Souza do canal DS e hoje quero trazer uma dica útil para vocês. Bem, com esse surto de febre amarela que assola é o país e com informação muito vaga com relação aos efeitos prejudiciais que essa vacina pode causar em relação a algumas pessoas, levando em conta o nível de ensino que temos em nossa nação, venho trazer uma dica simples, mas eficaz no sentido de uso repelente contra mosquitos eu posso afirmar porque eu mesmo utilizo e aprovo isso nada mais é do que um repelente caseiro ele é muito eficaz eu utilizo é muito é muito bom eu não tenho reclamação não muito legal para essa receita você vai utilizar 500 ml de álcool, duas colheres de sopa de cravo da índia e 100 ml de óleo de amêndoas doces. Álcool numa uma garrafa de vidro de 1 um litro e adicione os cravos. Deixe o cravo no álcool por 4 a 8 dias, agitando algumas vezes durante o dia. Quanto mais agitado e infuso, mais concentrado fica. Dessa forma o álcool extrai o óleo essencial do cravo. Depois do tempo determinado acrescente óleo de amêndoas e coe. É só colocar em frascos com tampa borrifadora e aplique em determinadas regiões do corpo, as mais expostas. A reaplicação deverá ser realizada de 6 em 6 horas. Só é isso aí, eu vou deixar um link aqui embaixo para vocês acessarem, porque essa dica não é minha, essa dica eu encontrei nesse site e não e eu, eu já tinha visto também em alguns lugares. São pessoas que estudou para isso, não é não foram pessoas tolas que passou essa receita. Então, para quem gostou, eu peço que deixe o like e inscreva-se no canal, ajuda a gente aí. E valeu.